Esse é um búfalo africano. Ele pesa cerca de 900 quilos. Isso é metade do peso de um carro. E o que é tão especial nesse boi da cara preta? Bom, é melhor você não se meter com esse cara. Se ameaçar um búfalo, ele não vai fugir, ele vai lutar. Uma manada pode ter 1.500 animais. 1.350 toneladas de búfalos mal-humorados. E os búfalos não são só fortes, são também inteligentes. Acredite se quiser, mas eles se defendem como um exército. Os batedores experientes vão na frente. As fêmeas vigiam os flancos. Os machos jovens cercam o centro da manada onde ficam os bezerrinhos. E os machos dominantes, mais velhos, protegem a retaguarda. Só um predador muito corajoso ou muito faminto vai atacar esse grupo. Até mesmo os leões têm medo deles. Quando os búfalos percebem o perigo, dão o alerta. Eles se agrupam ao redor dos bezerros para protegê-los. E se os leões atacam... Os búfalos mostram do que são capazes. Esse é um super clube da luta Onde os integrantes estão sempre prontos para se ajudar Só um cabeça dura para não concordar Que é melhor não desafiar esses caras Eles são pesos pesados mas...